E aí galera, beleza? Ó, não reparar não, ó. Pra você ver aqui, ó. Como é que esse cachorro dorme comigo aqui, ó. Ele adora dormir aqui, do meu lado. Dele pequeno. Dele criança. Dele do, dos, do, dos 30 dias de vida dele. Olha aqui como é que ele fica aqui na minha cama, galera. Olha o tamanho desse cachorro, como é que ele tá. Pera aí, tô arrumando aqui, peraí, aí. Deixa eu arrumar aqui. Aí, chat, tudo tá bom? Pera aí, Só tô molhando você aqui. Pode ficar de boa aí tá bom aqui aí galera como é que ele tá aqui ó meu filhão galera tá bom ó, meu pitbull aí graças a deus isso aí deus me deu isso é maravilha pra mim aqui né shaq aqui shaquinho tudo bem aí galera ó só deus mesmo aí me deu esse presente aqui né shaq esse aqui me curou toda a minha depressão que eu tinha galera isso aqui me curou toda a depressão